Muito bem, e agora na continuidade do Jornal em Foque Manhã de Notícias, nós contamos com a participação e vamos entrevistar Carol Frota, que é a porta-voz do quarto restaurante WIC da Baixada Santista, essa promoção é importante e que tem sequência, se não me falha a memória, até o final deste mês, não é isso Carol? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigada por me receber. Sim, é isso mesmo. Começou dia 28 de abril e vai até o dia 29 de maio, o quarto Baixada Restaurante Week. ...participando, né, Carol? Acho que 20 e tantos restaurantes, não é isso? 27 restaurantes é, no total, sendo 21 de Santos, 6 do Guarujá, e a nossa expectativa é que nas próximas edições nós tenhamos aí as, novas, as outras cidades envolvidas também um grande número de restaurantes, quase 30 restaurantes, né? Sim. E a, a grande vantagem, né, Carol, é que há é preços módicos, né? Eu imagino. Quer dizer, essa é. Então o cidadão deve procurar. Dá as dicas aí, como é que o cidadão é interessado, por exemplo, em participar, o que, que ele deve fazer? A proposta é realmente é, preços diferenciados. O lema do restaurante wiki é restaurante que você sempre sonhou a preços que você nunca imaginou. Então te dá a oportunidade de conhecer restaurantes que às vezes você passa na frente e fala: Nossa, deve ser muito caro. Quando será que eu vou gastar? Não sei. Então na dúvida não vou, né? Ah, então a proposta é: você tem um menu completo de entrada, principal e sobremesa a um preço fixo que varia de 49,90 no almoço. É, em R$ 59,90 no jantar, em alguns restaurantes, em outros R$ 59,90 no almoço, é, isso, e R$ 74,90 no jantar, ou seja, a entrada principal e é sobremesa em belíssimos restaurantes, como um restaurante de São Paulo, um Shopping do Gonzaga, um Catalina, é, restaurantes tanto mais tradicionais quanto muito novos também, e para participar basta entrar no site e acompanhar, qual você quer, né? qual menu você gostou, qual restaurante você quer, e se direcionar ao estabelecimento. Qual é o site, por favor? É www.restauranteweek.com.br Lá você vai ver qual restaurante está participando, qual menu tem em cada restaurante, você vai ver se precisa ou não de reserva, em algumas casas precisa, mas não são tantas, o uh, menu vegetariano muitas vezes é legal até ressaltar uh, quatro casas tem menu vegano também é legal a gente discutir isso né para que eles saibam aí que tem um espacinho no evento e se é pet friendly por exemplo para você levar seu pet assim por diante todas essas informações Fernando tudo no site da www restaurantantewiki em inglês w -E -E k é, ponto com.br. É é, é? Felipe, Felipe está buscando tá, lá tá para colocar no ar, coloca aí, no ar aí, né, né, Felipe? vai colocar no ar também para facilitar para os nossos internautas também poderem acessar aí o site. Aí fica, fica mais fácil aí. Uh, uh, também só dentro dessa dessa linha. Uh, qual é houve um aumento uh, em razão da pandemia, obviamente uh, isso acabou atrapalhando e uh, todos os restaurantes de forma geral, o comércio de forma geral. Uh, como é que muitos obviamente continuaram, outros infelizmente pararam no meio do caminho, não conseguiram uh, sobreviver. Como é que o, como é que tem sido aí, esses primeiros dias aí, desse evento gastronômico? Acho que você pergunta porque é, essa como é minha quarta edição a terceira foi em outubro do ano passado, a gente faz a cada seis meses, teve um gap gigante, né, nesse, nesse começo, mas é, em outubro a gente teve 17 participantes e nós vendemos 7 mil menus. É, eu achei super legal, achei que foi muito, muito interessante, porque tinha acabado de, de sair um pouco dessa pandemia, né, é, e dessa vez são 27 restaurantes, ou seja, eu vi um Coisas melhoraram a ponto de falar ó, eu vou entrar, né? E mais do que isso eu já tenho alguns feedbacks muito interessantes de retorno. Então assim restaurantes que falaram para mim Carlos, eu já vendi 600 menus, fala nossa, mas só você já vendeu 600 menus? Imagina o paralelo com o último, né? Eu tenho certeza que eu vou ter um retorno muito é melhor para eles, assim que eles terão essa é, esse retorno geral muito positivo. Mas na medida é, do que eu vejo, é cada um ficar muito feliz do seu jeitinho, né, os restaurantes menores falam, nossa, pessoas que eu nunca vi vieram, me conheceram, falavam, nossa, você sempre esteve aqui, né, e restaurantes muito grandes viram um aumento grande de movimento. É interessante essa avaliação, né, que está hum. crescendo, Exatamente. a cada evento está crescendo, isso significa que a perspectiva para o próximo deve ser muito boa, não, Carol? Oi. grande, alguns restaurantes de São Vicente também, né? A nossa expectativa é essa, aumentar é, para as novas cidades aí, com certeza. É, porque na última vez nós vendemos 7 mil menus e arrecadamos 4.500 reais para a ação social. É, que da, da última vez foi o Estação Bistrô. Dessa vez, é, o, o, a ação social será a Casa da Esperança. Eu tenho expectativa que, de que os restaurantes juntos arrecadarão muito mais para que a gente possa é, assistir essa, essa instituição tão conhecida do Santista. De que maneira é, o interessado pode ajudar, por exemplo, a Casa da Esperança? É, vem no valor da conta, é crescido alguma coisa, ou é uma doação? Como é que funciona isso, Carol? É opcional. Então, no final da refeição, o garçom pergunta mais um real para ação social, aí ele, o, o cliente pergunta qual ação, fala casa, casa da Esperança, ele explica brevemente é, como funciona, e ele fala, ah, quero sim é, é doar um, um mínimo de um real, claro, que se ele quiser ele pode falar, não, quero dar dez reais, e aí com certeza o garçom é, pode fazer isso também, aí no final eu vou dar o, a conta da Casa da Esperança para esse restaurante, que vai depositar diretamente para ação social, é, sem qualquer contato, é, do restaurante Mickey, justamente para que esse dinheiro chegue logo lá. Ativa, né? Seu aspecto não só gastronômico, sobretudo turístico, sem cultural, dúvida, né? Sem Fernando? dúvida é até porque o um mês tirando ontem que é obviamente o Dia das Mães e os restaurantes não não participaram da promoção, né, Carol eu Acho que Dia das Mães foi uma data fora da, da, da Dessa promoção, efetivamente, vários restaurantes estavam fazendo. Olha, não vale para o Dia das Mães, que é um mês, digamos assim, um mês de baixa temporada, né? Então, Carol, até aproveitando que em julho a gente, Santos vai sediar finalmente aquele congresso internacional da Unesco, né? que virão aí pessoas do mundo todo, a expectativa é muito positiva depois de tanto tempo em razão da pandemia. Vocês pretendem fazer alguma ação específica, até porque a gastronomia é um dos pontos fortes também desse tema central das cidades criativas, apesar que Santos está lá destacada em razão do cinema, mas é claro, restaurantes também, a gastronomia faz parte também desse contexto. Vai haver alguma promoção especial, vocês estão pensando também depois do quarto restaurante Week? Falando sobre o primeiro dia das mães, realmente foi opcional. Acredito que só seis restaurantes optaram por participar. Eu mesma levei minha mãe em um dos participantes, estava cheio. Então, com certeza foi legal também. Mas a gente opta por fazer justamente na baixa temporada, porque é um momento em que a casa está muitas vezes com menos movimento e é uma oportunidade perfeita para o Santista e para o guarujáense, por exemplo, e conhecer aquele estabelecimento que é dentro de um hotel, que é na marina de um de um que, é um que é um restaurante de uma marina lá no Guarujá excelente momento para conhecer esses, esses locais né na baixa temporada e como eu disse se é sempre na baixa temporada a gente infelizmente faz só em maio e outubro aqui na Baixada Santista para cair justamente é para ter um intervalo de seis meses e cair justamente em períodos é de baixa temporada então adoraria mas não não é, em julho temporada não pode férias né é para os noivos, né? porque maio ainda é o mês dos noivos, não é isso? Então, é, portanto, de qualquer maneira, é baixa temporada, mais para os noivos não, aí é altíssima temporada. Exatamente. Então, certo? Aí fica a sugestão, aí quem sabe fazer uma parceria aí, pelo menos alguns restaurantes, aí, porque é um período que vai ter uma... uma Efervescência, pelo menos a expectativa aí de muitos estrangeiros estarem participando desse, desse evento. E lembrando também que em Guarujá vai ter o Seminário Internacional do Café, então está aí uma oportunidade aí nesse sentido. Outra dúvida, são pratos já definidos por cada restaurante, né? não é, é, não é, é especificamente. É, é, carte. é exatamente. É, é escolher qualquer prato que tenha o um preço. Já são definidos efetivamente. Seria isso, né, Carol? Isso, isso, exatamente. O chefe é convidado a criar um menu em três etapas, entrada principal e sobremesa, e aí você tem geralmente duas ou três opções de entrada para escolher uma vegetariana, uma com carne, né? No principal, pelo menos três também, que seria uma carne, um peixe, um vegetariano, ver se vegetariano pode ser uma massa, um risoto, enfim, é, e pelo menos duas opções de sobremesa. Eu sempre sugiro para ter um chocolate e para ter uma coisa um pouco mais diferente, né? Então, se você entrar no, no site, vai poder ver qual o menu e muitas vezes até a foto desse prato. É interessante, as pessoas têm que prestigiar, estão prestigiando. O movimento, uma, uma boa oportunidade de conhecer novas casas, novos estabelecimentos, e o que nós esperamos é que o, no próximo evento, Carol, você salte aí de 20 e pouco, quase 30 restaurantes para um número maior, para que todos possam aderir, enfim, e as pessoas tenham mais opções de lazer, de lazer gastronômico. Tá certo, Carol? Me diga algo mais que você gostaria de acrescentar, Carol? É engraçado você ter falado isso de mais restaurantes. Eu tenho recebido dicas de restaurantes de outras cidades. Então, por exemplo, ah, cara, o Peruíbe tem um lindo que fica dentro perto de uma reserva. Então, eu tenho recebido dicas de locais muito interessantes. Quem sabe a gente consiga é, fazer essa expansão para a próxima edição em outubro. É, eu não mencionei apenas o nosso, é, nosso tema, que foi o tema musical, a cada semestre a gente faz um, um tema. E os chefes dessa vez foram combina combinados a trabalhar música e gastronomia. Então muitos pratos são batizados aí, é, em homenagem, por exemplo, ao de Brown Jr., a Banda Aliados, que também é uma banda de rock aqui de Santos. Há músicos é, ainda, é, há músicos da Noite Santista, eu diria, que ainda trabalham, né, como a Rafa Laranja, o General Tequila, muito interessantes. É, músicos, músicas mais clássicas também, como a Tarantella, lá na, num restaurante italiano. Ou seja, muito interessante a proposta de aliar, porque a música também sofreu muito durante a pandemia, né? Então, é, assim como a gastronomia. E algumas casas se animaram tanto que contrataram músicos algumas noites é, para tocar as músicas dos, que, que eles nomearam os pratos, né? Muito, muito interessante. É, ter feito essa, essa aliança. É, o Restaurante Week, ele é um evento nacional, então, ele existe em 15 cidades brasileiras. Na verdade, ele é internacional, vou falar apenas a parte nacional. É, nesse momento, ele está é, rolando em 100 cidades, pelo menos. É, e daqui a pouco começam as outras cidades, começa o Nordeste, vai ter... tem Paraíba, tem Salvador, tem muita coisa... É, rolando nacionalmente, então convido todo mundo a conhecer também o, o Restaurante Wiki das outras cidades. É, e eu gostaria de agradecer o Rei do Café e a Nestlé, que são patrocinadores do evento e acreditaram em um evento gastronômico pós-pandemia, então sem eles a gente não teria feito. Muito obrigada aí a esse pessoal. Carol, Fernando, algo mais? Então, só para acrescentar, uh, uh, por exemplo, o, as pessoas podem ir diretamente no restaurante, elas têm que reservar antecipadamente pelo site, alguma coisa nesse sentido, ou pode chegar diretamente no restaurante? Essa é uma dúvida. E outras questões que às vezes, não sei se passam despercebidos, mas se os restaurantes, pelo menos os que estão listados, aí, os 27%, tem aí, por exemplo, informação, especialmente pessoas com deficiência, se tem facilidade de acesso das pessoas nos restaurantes, que, que é importante nesse sentido, e se também tem essa questão do pet friendly também, que é tão em voga hoje em dia, mas como utilidade pública, como informação também para os nossos internautas. Sim. O site é meramente um guia. Né? No site você vai ver... o quais estão participando, se é no almoço ou no jantar, tem algumas casas que optaram só por um período, então é legal olhar sempre o site, é, ele vai te dizer algumas informações básicas, por exemplo, se ele é pet friendly, se ele faz delivery, é, mas infelizmente essa parte de acessibilidade é mais interessante você, se você gostou daquele menu, gostou daquela casa, entrar em contato pelo telefone e perguntar essa questão, é, algumas questões mais estruturais do local. É, por exemplo, se tem área de fumantes, por exemplo, é, essa, esses detalhes é melhor de entrar em contato diretamente com ele. É, você perguntou também a da, do guia, né? O, resta, o site, ele é basicamente um, um guia. Você apenas vai entrar, ver qual você gosta. Aqui ele tá escrito assim, ah, preciso fazer reserva. Então, você liga lá e faz reserva. Mas tudo é, é lidado diretamente com a casa. Então, você, você irige a casa, se não precisar de reserva, e fala, oi, tudo bem? Vim comer restaurante Week já senta é o que eu quero, já senta e, e procede com a sua experiência gastronômica e se precisar de reserva aí eu indico, claro, ligar e reservar porque algumas casas, como tem um movimento muito grande durante o evento, optam por é apenas com reserva. Carol, olha, foi ótimo seus esclarecimentos, enfim, importante evento, o quarto é restaurante líquido da Baixada Santista, que está indo bem, conforme a Carol, está indo muito bem. Sucesso para vocês, viu, Carol? E que tenhamos aí uma bela edição neste quarto restaurante Week e as próximas que o sucesso se amplie. Muito obrigado pela sua participação, viu, Carol? E sobretudo pelas suas informações para os nossos amigos internautas. Obrigada, obrigada por me receber. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Fico à disposição e convido todo mundo a doar um real ao final da sua experiência porque isso ajuda muito. É uma casa tão legal que trabalha em reabilitação de jovens e adolescentes da nossa região. Obrigada. Ativos para a Casa da Esperança, eh, em essa promoção eh, do, do quarto eh, restaurante Wick da Baixada Santista. Uhum. Né? Muito obrigado, a Carol Frota, porta-voz. Desse, dessa iniciativa. Muito obrigado, Fernando, pela obrigado, participação. Tio. Obrigado, Muito obrigado também à doutora Rebeca Albuquerque, que foi entrevistada na primeira parte do programa. Muito obrigado à equipe técnica e especialmente a você, amigo internauta, pela sua atenção, participação e, sobretudo, pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia